Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho <risos> ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Então gente, queria só lembrar meus queridos brasileiros que inimigo do tamanho do pênis aqui está. Por causa do dano. Uh, que o cigarro causa uh, aquela, aquel, aquele tecido esponjoso. Mas eu queria só tocar em duas coisas mais. Uh, aqueles, uh, aquelas uh, maquininhas que fazem sucção funcionam. E aqueles pezinhos no pênis, né? Que é uma argolinha em volta do pênis, uma cordinha, um pezinho. Geralmente, um ou duas libras. Uh, que tem que fazer todos os dias, senão não funcionam. Uh, infelizmente, tem um custo associado com elas. É difícil encontrar... Uh, de vez em quando uh, o pessoal pergunta, enfim, eu vou mostrar para vocês um truque super simples do uh, exercício do pênis. Segura o, o dedo como o que é assim, uh, uh, uh, uh, colocamos em volta do órgão e uh, uh, uh, uh, alongamos o órgão em todas as direções, para cima, para baixo, dos lados, dos dois lados. Você ri porque Deus deu um pênis bonito para você, mas tem muito, muito homem com microfalos. Então, uh, uh, esse assunto também tem um lado sério. Gente, uh, uh, então, esse alongamento do pênis, fazia várias vezes, no chuveiro de manhã e de noite, uh, e uh, o exercício dele. Também começamos com o dedo no ok, dessa forma assim, colocamos em volta uh, do pênis. E colocamos uma pressão, né? colocamos... Uh, uh, ou pode ser com os dedos na ponta também, e ah, colo, ah, ah, alongamos o pênis ah, pra, de 10 a 15 segundos, sendo super com muita cautela para não causar dano ao órgão, ok? Então, alongando o pênis funciona, aquecendo o pênis funciona, movimentando em todas as direções, eu queria só terminar com tratamento de calor, se você está sentado, uh, digamos, no banheiro, uma toalha com água morna, não para se queimar, uh, ou numa sauna, coloque em cima do pênis. Isso, incri incrivelmente, aumenta o tamanho do pênis, ok? Até a próxima vez, Dr. Ray, com as Segredos da Vida, porque, na verdade, eu sou o rei da beleza, o rei da saúde. Tchau, tchau, obrigado. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe.